Eu estou sempre a dizer que publicar todos os dias no Instagram Stories, publicar pelo menos 5 vezes por dia é muito, muito importante, mas às vezes as ideias simplesmente não aparecem. Por isso, eu hoje vou-vos dar 15 ideias para Instagram Stories. Ok, a primeira coisa que vocês podem fazer é mostrar os vossos bastidores do vosso dia, ou seja, mostrar o que é que vocês estão a fazer, o que é que vocês vão fazer. Pode ser algo muito simples, como ir às compras, fazer a comida, de certa forma documentem a vossa vida e vocês estão a ver que esta ideia já gera milhares porque vocês fazem imensas coisas durante o dia, vocês estão procurando almoço, vocês almoçam, vocês jantam, vocês lanjam vocês fazem a cama, vocês põem maquilhagem se vocês usarem, vocês vestem, por isso há imensas coisas que vocês podem mostrar durante o vosso dia são dezenas de ideias, por isso vamos agora para a segunda a segunda ideia é mostrarem o vosso outfit do dia e vocês não precisam de fazer uma sessão fotográfica muito elaborada vocês podem ir para o vosso espelho com você é móvel, tirar uma foto e já está, a única coisa que eu peço é que vocês tornem a coisa mais interativa para os vossos filhos, para não ser só uma foto do vosso look. Embora possa ser muito interessante, se o vosso tema principal for moda ou lifestyle, pode ser muito, muito interessante nesse contexto só pela imagem em si, mas se vocês quiserem fazer uma forma mais interativa dos se vossos seguidores interagirem com vocês, aconselho-vos a colocarem uma pool, a dizer gostaram ou não gostaram. É uma forma de vocês criarem mais ligação com os vossos seguidores, fazerem com que ele interaja numa foto bastante simples, que é o vosso look do dia. Por isso, terceira ideia. A terceira ideia é uma coisa que eu adoro fazer, que é mostrar passo a passo alguma coisa que vocês fazem. Eu já fiz isso muitas vezes, de como faço meu café com leite de e domingo, já vos ensinei como é que faço o meu próprio café, já vos ensinei a jardinar. Há muita coisa que vocês podem ensinar aos vossos seguidores e vocês assim criam valor, dão valor aos vossos seguidores e vai de certa forma dar-lhes uma mensagem de que nos vossos instagram stories vocês têm um conteúdo de valor, que eles conseguem ver, conseguem aprender alguma coisa, por isso ensinem algo aos vossos seguidores, certeza que vocês têm coisas que vocês sabem fazer e que podiam ensinar. É uma ideia que eu adoro fazer e faço o máximo de vezes possível. quarta ideia é mostrar um produto favorito que vocês possam estar a usar e esta ideia de produtos favoritos pode significar desenas, centenas de posts, de publicações no instagram stories e também de publicações no feed, se vocês quiserem, depois reutilizar, porque eu adoro reutilizar, mas pode ser produtos favoritos de maquilhagem, pode ser as vossas roupas, pode ser na área de tecnologia, o vosso telemóvel, algum gadget que vocês estão a usar no momento que vocês gostam, este tema, esta ideia dá para todos os temas possíveis e é só tentar adaptar estas ideias para vocês e, como eu disse, esta ideia pequena imensas, imensas, imensas, por isso vocês não vão ter falta de ideias para Instagram Stories. Ok, a quinta ideia é uma ideia que gera muita, muita discussão. Porquê? Porque vocês vão dar a vossa opinião sobre alguma coisa que se está a passar no momento ou dar a vossa opinião sobre alguma coisa que vocês gostam ou não gostam. E esse tipo de post é o que tem mais interação e é o que eu sinto que chega a mais pessoas porque as pessoas partilham, as pessoas mandam mensagens a dar a sua opinião, as pessoas respondem às minhas sondagens, respondem de alguma forma às minhas instagram stories, por isso é o que eu sinto que consegue chegar a mais pessoas porque também dá uma mensagem no instagram que esse post está a gerar muita discussão e manda mais pessoas ver o meu Instagram Stories, o que é incrível. Por isso, se vocês tiverem alguma opinião sobre alguma coisa que está a acontecer atualmente ou se vocês quiserem falar sobre alguma coisa que vocês gostam ou não gostam, aconselho-vos muito a colocar-nos Instagram Stories. E também é uma forma que vocês podem depois criar esta discussão e levá-la para o vosso post e ter muita interação dessa forma porque a conversa continua no outro lado e as pessoas, como já estão mais dentro do assunto, já podem dar uma opinião mais formada nos comentários. Ok, a sexta ideia é vocês darem-se a conhecer e vocês podem fazer isto de várias formas. A ideia que eu tenho para vocês agora é vocês criarem uma espécie de questionário. Como é que eu me chamo? Que idade acham que eu tenho? Que animais de estimação é que eu tenho? Qual é a minha cor preferida? Qual é a minha comida preferida? Que comida é que eu não consigo comer? Coisas assim. Façam alguns questionários e depois recolham essas respostas e continuem essa interação depois, um dia depois ou algumas horas depois, para vocês darem as respostas certas e darem-se a conhecer um bocadinho melhor e também depois continuar essa interação boa que se gerou a partir desse questionário. Outra coisa muito importante e para vocês mostrarem que querem conhecer o vosso público é fazerem sondagens, mas para eles. Qual é a velocidade? qual é a vossa nacionalidade, quais são os vossos gostos, façam perguntas aos vossos seguidores sobre eles e é uma boa forma de vocês mostrarem que se interessam. Outra coisa que vocês não deviam ter medo de fazer é perguntarem o que é que os vossos seguidores querem ver. Isso é muito bom para vocês e é muito bom para os vossos seguidores. Por um lado vocês recebem as respostas deles e conseguem ter ideias para próximos posts, mas por outro lado os vossos seguidores têm o que querem, ou seja, vocês podem responder as perguntas deles, vocês podem fazer... Uh, os posts que eles mais querem, coisas que eles querem aprender coisas que eles querem que vocês discutam num post e assim também mostra que vocês valorizam a opinião deles e isso é muito, muito importante para continuar essa interação. A nona ideia é vocês falarem sobre os vossos favoritos da semana, ou seja, eu já vos estou a dar aqui uma ideia para vocês fazerem todas as semanas, ou seja, escolhem um dia, pode ser às segundas, pode ser aos domingos, mas criem uma espécie de rubrica, ou seja, todas as semanas vai acontecer isto e vocês vão mostrar os vossos favoritos de maquilhagem, os vossos favoritos de gadgets, os vossos favoritos de alguma coisa e assim conseguem ter sempre algo para publicar todas as semanas. e aconselho muito a fazer isto numa rúbrica e publicarem consistentemente todas as semanas para os vossos seguidores saberem que vai acontecer isso e que eles podem estar à espera desse tipo de conteúdo da vossa parte. Outra coisa que eu tenho visto muito é os guardados da semana, ou seja, sempre que vocês estão a ver o vosso vídeo, vocês deixam alguns likes, mas há algumas fotos que vos inspiram e que vos faz querer guardá-las, para depois conseguirem vê-los posteriormente, quando vocês quiserem algum tipo de inspiração, ou se for um tutorial para vocês verem como é que se faz depois, quando tiverem um bocadinho mais de tempo, por isso, esses favoritos é uma boa forma de vocês partilharem os posts que mais gostaram da semana e assim dão a conhecer outras contas, que também é muito importante, e ao partilhar essas contas, essas pessoas podem-vos partilhar também, o que é incrível. Outra ideia, e esta ideia também dá para a rúbrica, ou seja, uma vez por semana, e já tenho uma ideia feita, e é vocês perguntarem qual foi o vosso post favorito da semana, ou se vocês partilharem todos os dias os vossos outfits, qual foi o vosso outfit favorito da semana, e podem fazer os dois por isso duas ideias, mas é muito importante vocês manterem a interação com os vossos seguidores e também é boa forma de vocês perceberem que tipo de post é que eles gostaram mais e porquê, porque pode ter sido pela, pelo tipo de edição, pelo tipo de foto, pode ter sido pelo tipo de descrição, pela discussão que se gerou, por isso é muito importante para vocês também verem o que é que funcionou, o que é que não funcionou e se for para outfits também dá para vocês perceberem um bocadinho mais o estilo do vosso público que é sempre muito interessante. A próxima ideia é vocês usarem alguns templates que existem pelo Instagram e eu por acaso também fiz alguns, que eu vou colocar aqui e vocês assim dão-se a conhecer também um bocadinho mais mas sem precisarem de fazer aquele questionário gigante porque o questionário já está feito para vocês e é só vocês responderem e vocês podem fazer tag de outras pessoas e assim podem gerar interação com os vossos amigos ou com os vossos colegas de influencers ou com os vossos seguidores, se houver algum top de seguidores que vocês sabem que adoram o vosso conteúdo e gostavam muito de interagir com vocês, por isso é uma ideia. Outra ideia que tenho para vocês é vocês partilharem as vossas contas favoritas da semana ou do mês e também podem fazer uma rubrica com isto, isto faz é que vocês ao partilharem outras contas, vocês vão dar a conhecer esse trabalho aos vossos seguidores, mas ao mesmo tempo também podem ser republicados. Para além de vocês darem-se a conhecer e conseguirem começar a dar os primeiros passos para criar alguma espécie de relação, vocês também podem ser republicados por essa pessoa. Essa pessoa pode retribuir o favor, de certa forma pode partilhar a vossa Instagram Story ou também ir buscar uma foto vossa e partilhar. Por isso, ou vocês ganham alguns pontos na vossa relação com essa pessoa, o que é sempre bom, ou vocês também são republicados por essa pessoa, o que também é muito bom, por isso é uma ideia. Eu acho que é uma ideia muito boa porque vocês partilham a conta das outras pessoas, mostram que se interessam, mostram que querem dar o vosso apoio e também podem receber esse apoio de volta. Outra ideia para vocês interagirem com o vosso público é vocês pedirem recomendações e eu às vezes tenho alguma dúvida sobre alguma coisa, alguma coisa que eu não tenho muitos conhecimentos, mas sei que vocês podem ter, por isso eu pergunto-vos. O que é que vocês acham que eu devia ler sobre este tema? Como é que eu faço certa coisa? Eu prefiro pedir a vossa opinião, que vocês são uma espécie de amigos online, do que estar a ir a um site ver algum tutorial e podem estar tudo 100% explicado e assim consigo ter a vossa opinião. Pessoas que já experienciaram um problema que eu estou a viver no momento, coisas que eu tenho dúvidas por isso. É uma boa forma de vocês terem opiniões e recomendações no vosso problema, mas ao mesmo tempo é uma boa forma de vocês gerarem mais interação com os vossos seguidores. A décima quinta ideia é vocês dizerem olá de novo, vocês apresentarem-se de novo, porque há seguidores novos que não os conhecem muito bem e acho que é sempre válido vocês apresentarem-se de novo aos vossos seguidores, mostrarem as vossas vivências, o que é que vocês experienciaram para ser a pessoa que são hoje, eu acho esses posts sempre incríveis de ler e gosto sempre de conhecer mais uma pessoa. Estas são as 15 ideias que eu tenho para vocês para posts no Instagram Stories. Algumas delas dão para gerar dezenas de ideias e algumas delas até são rúbricas, por isso vocês podem usar estas ideias todas as semanas. E nunca é cansativo, nem para vocês, nem para os vossos seguidores. Por isso espero que vocês tenham gostado destas 15 ideias. Digam o que é que vocês querem ver no próximo vídeo e vamos lá.